Atenção, esse vídeo obviamente tem spoilers dos últimos episódios lançados de Civil Universo Visual. Se mandem informado e lave as mãos. Leia a bula. Steven Universo Future está na sua reta final, faltando apenas 4 episódios para finalizar a nossa amada série. E se você está bem informado, sabe que esses 4 episódios iriam sair todos de uma vez no dia 27 de março. Porém, do nada, um desses episódios é lançado antes da hora por conta de um cancelamento que ocorreu lá nos Estados Unidos de uma sessão do filme de Universo. Universo. porém, uma versão sing-along. E por conta desse cancelamento, um dos episódios que iriam sair apenas no dia 27, acabou saindo mais cedo no dia 23 de março. E meus amigos... Que episódio foi esse? Nos últimos episódios a gente já tinha visto muita coisa interessante sobre a trama da série. Tivemos aquela forte cena da Jasper sendo literalmente estilhaçada pelo Steven e depois curada. E é justamente dessa cena que o episódio Homeworlds Bound começa. E cara, que episódio incrível de ser analisado. De verdade, eu nem ia fazer uma análise desse episódio por conta do pouco tempo que eu tô tendo esses dias. Mas tem detalhes nesse episódio que me chamaram muito a atenção. Que eu percebi que muita gente não deu tanta ênfase a eles. Justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora, de última hora, sem roteiro e sem planejamento nenhum. Eu só liguei o microfone aqui e vamos ver o que sai. E talvez isso fica legal, quem sabe não vira um quadro do canal, sei lá, um Talking Fest é, do Cometatum, algo do tipo. Enfim, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Além disso, eu quero ver vocês discutindo comigo aí nos comentários esses pontos que eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, esse é o... Como é o nome que eu chamei? É... Esse é o Talking Fast do episódio Homeworld Bound. Vamos começar? O que é You guys, I love you, but you can't help me anymore. I've been avoiding the only people in the entire que who can. Steven, remember, we'll always be your family. E vamos lá, como esse episódio começa exatamente onde o último episódio terminou, a gente vai dar uma revisada no final do episódio anterior para dar uma contextualizada. Se você não lembra, o Greg tenta ajudar o Steven naquele episódio, mas acaba não dando muito certo. O Steven tá meio fora do controle de si e vai pedir ajuda a Jasper depois de descobrir várias coisas sobre é, a família e o passado do Greg. Então o Steven vem atrás de Jasper e passa um bom tempo treinando com ela, mas são exatamente três dias, né? Apesar de parecer que são vários dias. E no final temos uma luta épica entre o Steven completamente furioso com seus novos poderes e a Jasper. E acaba que no final dessa batalha o Steven fora de si Usa muito poder e estilhaça A Jasper, e aí nós temos Essa incrível cena do Steven voltando Pra casa e tentando curar A Gem da Jasper, que estava completamente Estilhaçada, e por sorte Como estamos falando de um desenho animado infantil A Jasper volta, mas cara, foi uma cena Muito forte, a gente nunca tinha visto Um personagem tão importante assim ser Estilhaçado na verdade, se a gente recapitular este universo, a gente nunca viu um personagem ser estilhaçado. Apenas ameaças, né? Então, a primeira vez que a gente viu uma gem literalmente estilhaçada e sem vida, foi agora com a Jasper. Sem contar, claro, as fusões e... Uh, o Cluster também, porque o Cluster são várias gems estraçadas, mas estão juntas e meio que estão vivas ainda. E o episódio termina com a Jasper saudando o Steven, reconhecendo a sua força e chamando ele de My Diamond, Minha Diamante. Cara, que cena foi essa? Isso com certeza mexeu no psicológico do Steven, até porque no começo do episódio Homeworld's Bound, a gente vê o Steven completamente surtado. A Jasper sai do banheiro e diz, olha, o Steven tá aqui para as gems. E o Steven tá muito pensativo, ele não sabe o que fazer, ele tá em choque. Ele tá passando por uma coisa muito difícil. E a Jasper chamar ele de My Diamond com certeza não foi uma coisa boa até, porque ele tá querendo se descobrir, mas ele não quer se descobrir como uma diamante. E a gente vai ver isso mais pra frente no episódio. Seguindo, o Steven fica completamente abalado, sobe pra aquela central que tem lá em cima, que parece a estação online e tudo mais. Ele deixa bem claro que acha que as divas não podem ajudar ele e... Tipo, vai embora. Ele só vai embora e vai pra Homeworld. Ele fala que tava querendo ignorar as diamantes. Ele sabia que as diamantes poderiam ajudar ele, mas ele não tava querendo a ajuda delas até agora. Até porque elas são meio difíceis de se lidar, né? É complicado. Então o Steven vai e usa o transportador e vai direto pra Homeworld. A gente já vê que as coisas estão bem diferentes. Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Estranho que lá no filme do Steven Universo a gente vê esse busto da White Diamond. E a gente percebe que, tipo, não tá desse jeito. É uma coisa estranha, como se fossem lugares diferentes. Mas não sei, né? Talvez isso aí estivesse lá o tempo todo e meio que a gente não conseguia ver. Porque a gente viu uma visão muito de longe ou algo do tipo. Ou então eles simplesmente reformaram tudo isso em alguns dias ou em um período indeterminado. Até porque a gente não sabe quanto tempo se passou do final do filme de Steve Universo para o começo do Steve Universo Future. Mas se não que foram só alguns dias. Porém, a tecnologia de rumor já é tão avançada que uma reformazinha dessa realmente deve ter sido bem rápida. O Steven entra nesse palácio da White e vê algumas gems andando por lá, algumas ametistas, algumas jaspes e estão discutindo democracia, parece que alguma coisa democrática mesmo está acontecendo em Rumo World. Está tendo uma eleição, digamos assim, e as duas personagens, que é um ametista e uma jasper, estão discutindo em qual zircon elas vão votar, e tipo, é uma cena até cômica, né? Até porque as duas são praticamente iguais. Mas são as duas ícones que estavam lá no julgamento do Steven lá em The trio na quinta temporada. Coisas bem interessantes que estão acontecendo em Homeworld, né? A gente vê mais detalhes interessantes nessa mesma cena. A gente vê que pelo palácio estão andando algumas pebbles e até algumas gems que ficavam presas na paredes, É as gems de parede? Eu não sei como chamar isso. E nessa cena a gente entende finalmente que o palácio não é mais um palácio, e sim um museu. Onde as gems podem ir lá e dar uma olhada em como é que tá o palácio, ou o ex-palácio na verdade. E a gente vê que a Era 3, apesar de ter finalizada, ter sido acabada, apenas em dois anos, ela já já virou história, já tá tudo de um jeito diferente, tanto é que tá tudo em um museu, foi, tudo foi transformado em um museu, e olha só quem está aí Spinel, que tinha sumido, já tá 17 episódios é desaparecidos, ela aparece no filme não volta mais, mas ela finalmente apareceu com o seu visual que a gente vê no fim do filme, e ela tá com a mesma personalidade de sempre, pelo menos a sua boa personalidade, né, e acaba que é ela que vai levar o Steven lá pras diamantes o Steven fala que tá tendo problemas com sua forma física, e a Spinel diz, cara eu sei quem é que pode te ajudar, e ela leva diretamente para Yellow, que antes costumava destruir as formas físicas da James, mas depois de uma estivilização, amém, ela começou a Ajeitar as formas físicas de a gems, olha só que mudança interessante, cara. E quando o Steven chega com a Spinel lá no laboratório da Yellow, digamos assim, a gente vê que ela está tentando consertar as gems que foram destruídas para virarem experimentos de fusões forçadas. Cara, isso é uma coisa muito, muito complexa que eu não vou me aprofundar tanto aqui nesse vídeo, mas é sério. Tem assuntos nessa parte aí, nessa, nesse estudo que a ela tá fazendo, nessas tentativas de curar as gems que são muito complexas. Até porque a gente vê que as gems que estão sendo curadas, elas não são curadas de fato. Elas ainda têm pedaços das pedras delas faltando. Mas eu pergunto para vocês, e o pedaço que tá faltando? Ele tá vivo, ele não tá vivo? Porque a gente já viu que dependendo de como tá o estado do, dos pedaços das gems eles meio que ainda estão vivos, até porque o Cluster, ele é formado por vários e vários pedaços de gems, e eles são vivos, eles têm consciência, então, cara, essa gema aí, essas duas gems, na verdade, que foram reconstruídas, esse pedacinho que tá faltando, tá vivo delas? É parte da mente delas ou são pessoas diferentes? Isso é muito complexo e daria um vídeo muito bom sobre isso. Mas, deixando essa parte aí meio confusa de lado, vamos continuar. Bem, o Steven pede ajuda a Yellow pra ver se ela consegue ajeitar a forma física dele e tals. Mas acaba que ela só deixa o Steven cada vez mais estressado, que eu achei até um pouco forçado, né? Não precisava ele ficar tão estressado assim. A gente vê que o emocional do Steven tá muito frágil. Ele quer que as pessoas escutem ele, mas as pessoas não escutam. E, e isso é muito complicado. Isso é muito complicado de ser falado até. Enfim, depois de perceber que a Yellow não conseguiria ajudar o Steven, ela diz que o problema do Steven não é físico, mas obviamente sentimental. E uma coisa interessante que não estava tão clara em Steve Universo é essa divisão das Diamonds. A Yellow cuida do físico, a Blue do sentimental e mais pra frente a gente vai ver que a Yellow cuida do mental. Mas então, o que seria a Pink Diamond? Bom, eu não vou poder responder isso nesse vídeo, senão a gente ia tomar muito tempo. Mas se você acompanha os vídeos aqui do canal, sabe da teoria que diz que a Pink ela tem os três poderes, Ela tem as três habilidades Ela consegue trabalhar tanto com o sentimental Quanto com o físico Quanto com o mental Tem um vídeo aqui no canal que tá aparecendo aí nos cards Pra você ver caso você queira se aprofundar no assunto E tudo mais Então aí ela manda o Steven direto pra Blue Pra ter um tratamento, digamos, sentimental Sobre os sentimentos é, Pra ver se a Blue conseguia ajudar o Steven De alguma forma E a gente vê que a Blue também inverteu os seus poderes Antes ela deixava as gems perto dela Tristes, mas agora não ela deixa as gems felizes e, cara, eu vi um padrão quando eu cheguei nessa parte, eu vi um padrão muito interessante nesse episódio. Tipo, se a gente pegar de base o que, que tá acontecendo de verdade, a Blue tá deixando as gems felizes usando os poderes. A Yellow tá deixando as gems do jeito que elas querem, do jeito que elas querem, que elas querem com os poderes dela. E mano, isso é uma clara referência a drogas, sim, esse som do golfinho foi pra censurar a palavra que eu disse, porque senão o YouTube não vai deixar eu postar esse vídeo. Foi mal. Por incrível que pareça, pode ser até que não foi essa a intenção que a Rebeca quis passar, mas é exatamente isso, cara. Os anabolizantes, que são drogas que deixam você musculoso e tudo mais, são equivalentes ao que a Yellow tá fazendo, ela tá cuidando e reformando o corpo das gems. É claro que ela tá fazendo isso para uma coisa boa, ela vai estabilizar as formas das gems e tudo mais. Mas a gente vê também que a Yellow meio que tá fazendo o que as gems querem. A Spinel mesmo foi um exemplo disso, ela chegou lá e disse, ó, oh, eu quero braços longos e agora eu quero pernas finas. Então, meio que isso pode ser que não seja tão bom. E já a Blue é uma clara referência a drogas alucinógenas. Eu não posso falar essas coisas no YouTube, agora que eu percebi. Mas ela meio que força as divas que tocarem nessas nuvens que é produzida pelos poderes dela, a ficarem felizes, independente do que aconteça. A gente vê isso muito no Steven, ele tava completamente abalado, e mesmo com toda essa tristeza e angústia que ele sentia ao tocar nas nuvens e ele começou a ficar feliz e até eu assistindo por um pequeno momento achei que isso fosse uma coisa boa mas se a gente analisar exatamente a gente vê que não é mas mesmo assim são alusões bem claras a esses dois temas drogas alucinógenas que deixam as pessoas mais felizes não e drogas e drogas anabolizantes que são ilegais e que modificam o seu corpo coisas muito interessantes que foram abordadas Nesse episódio. E uou, wow, temos uma parte musical nesse episódio. Quem diria, né? Que iria ter músicas no meio de tanto problema e tal. E essa música da Blue meio que não tem muita coisa escondida nela. Ela só fala que a Blue antigamente era triste e agora quer ser feliz e quer fazer as pessoas felizes. Outra coisa interessante é que o Steven mesmo sofrendo um pouco dos efeitos dos poderes da Blue, ele meio que consegue resistiu E logo depois que o Steven se liberta desse poder, ele fala uma frase bem interessante. Eu não quero me sentir melhor, eu quero estar melhor. Então, cara, olha aí, é uma clara referência às drogas, tá ligado? Tipo, o Steven não quer ter um momento feliz. Ele quer estar melhor, ele quer ser feliz constantemente, ele quer ser feliz consigo mesmo. E ele não quer usar coisas que deixam ele feliz e ele só sente felicidade. Ele quer ser feliz naturalmente. Coisa muito legal. Cara, Steven Universe é muito bom, mano. E quando a Blue percebe que não conseguiu ajudar o Steven, ela manda ele diretamente para o White, que seria mais a parte mental. Então, mais uma vez eu repito que Steven Universo tem essa divisão bem clara agora. Tem o físico, o sentimental e o mental. E quando o Steven chega para ver a White, a White fala que chegou, acabou de chegar, né? De uma missão que ela estava indo de planeta em planeta, ouvindo James... Menores gems inferiores. Então ela ainda é. tem essa sim. ideia de gem inferior. Mas não exatamente. Ela pode estar tá se referindo às gems que não foram ouvidas historicamente. Então, é, gems, por exemplo, de baixo cargo. Pérolas, pebbles, topázios, Gems que historicamente tiveram um baixo escalão. Eu realmente vi muita gente falando que a White ainda tem esse pensamento antigo e tudo mais mas não foi exatamente isso que ela quis dizer, não é que ela considera aquelas games com pouca voz ou games menores ela só sabe que historicamente elas foram excluídas e ela quer dar vez para essas games. E para variar, os poderes da White Diamond também estão funcionando no reverso, mas dessa vez literalmente no reverso. Antes ela controlava Outras Gems, agora não é isso As Gems controlam ela E eu fiquei tipo, mano, não quer que isso vai ajudar Mas no caso do Steven foi muito Meio específico e realmente tinha um pouco de lógica, ele se ver, ele vê sua mente em outro ser, se reconhecer e tudo mais. Como a própria White diz, era bom você conversar consigo mesmo. Até porque ninguém no universo iria entender os seus problemas, já que ele é meio humano e meio gem, só existe ele dessa forma. E ela diz ainda mais claramente, ele não é só um meio humano meio gem, ele é um meio humano meio diamante. E é justamente isso que ele vê quando entra no corpo da White Diamond. Ele vê ele como um diamante e ele não quer ver assim. Assim como a gente falou lá no começo do episódio, a Jasper enxergou o Steven como sua diamante. E o Steve, como tá querendo se encontrar, ele não queria se encontrar como um diamante. E acabou que mais pra frente no episódio acontece a mesma coisa. Ele se enxerga como diamante. This is. so weird. I'm. I'm. I'm a diamond. Tudo bem que ele tava no corpo da White, e a White literalmente é uma diamante, mas o psicológico do Steven foi muito influenciado pelo que ele viu, e cara, essa parte que o Steven começa a surtar, por estar enxergando ele como uma diamante, eu achei muito pesada, porque eu não sei se você percebeu, mas quando o Steven começa a controlar o que Corpo da White Diamond, ele só deseja uma coisa: quebrar a gem dela. Tanto é que no fim, ele meio que controla o White para bater a sua testa, que é onde fica a sua pedra, em um pilar. A gente não sabe se ia quebrar ou não, mas o Steven também não sabia. A gente vê que claramente ele estava fazendo isso com a intenção de machucar. Cara, isso foi muito. Pesado. E é interessante como o Steven tá ficando louco com isso A gente vê que ele além de se sentir pra baixo Não saber quem ele é, ele também deseja vingança e vingança contra quem, exatamente? Depois que eu assisti o episódio, eu percebi que eu fiquei com essa dúvida, tipo, caramba, ele não tem por que se vingar das diamantes, tudo bem que elas já fizeram muitas coisas ruins, e aí a gente vê o Steven pensando em cenas do passado e tudo mais, mas ele sabe que as coisas mudaram, ele ainda tem essa racionalidade. Ele também não quer se vingar da Jasper, ou da Spinel, ou de vilões antigos, ou algo do tipo, não faz sentido ele querer se vingar dessa forma. Então, de quem será que o Steven tá querendo se vingar? E a resposta para isso, meus pequenos gafanhotos, é dele mesmo. Cara, pensa nisso. A gente tá vendo o Steven Universo Future uma grande diferença, um contraste muito grande entre o Steven humano e o Steven Gem. E a gente sabe que o Steven, justamente por causa desse contraste, não consegue se situar, ele não consegue... Descobrir quem ele é exatamente, porque tudo que ele fez na vida dele foi em cima do Steven Jam. Então, agora que não tem para que o Steven Jam meio que fazer as coisas, porque as coisas já estão resolvidas, ele se perdeu, ele não sabe mais quem ele é. Tanto é que o Steven só começa a falar de vingança propriamente dito, quando ele se vê Jim na diamante branca. Então ele enxerga ele, Jim e fala, cara, eu tenho que me vingar disso, é culpa de você, eu, Jim, que isso tudo tá acontecendo. A gente também vê um pouco disso, dessa mentalidade de vingança do Steven, lá no último episódio também, quando a gente vê que o Steven fica revoltado pelo Greg não gostar da vida de humano dele. Ele falou, cara, eu queria ter crescido como uma vida humana, eu, cre eu cresci em uma van, eu cresci com pessoas mágicas. Então, tipo... A gente já vê que isso está sendo construído há um tempo. A gente vê que o Steven não consegue conversar com humanos, igual naquela vez que no episódio Bismuth Casual, que ele estava lá com a Connie e os amigos dela, ele não sabia conversar. A gente já viu isso um pouco mais antes, quando ele não sabia é, dar contraste a sua mãe, Pink Diamond, a sua mãe Rose e a ele, quando tava lá com as Roses e tudo mais. Então é uma coisa que já tá sendo construída desde o início do Steven vs Future e a gente só foi sacar no final, quando a série foi anunciada o seu cancelamento, no caso. E mano, quem sabe essa vontade, essa vingança que tá surgindo dentro do Steven, não ocasiona algumas coisas, por exemplo, a parte gem dele se desfundir da parte humana, cara, imagina se isso acontecer. A gente não sabe se o Steven ia morrer de verdade, a gente viu ele muito, muito fraco, a gente não viu ele... A beira da morte, apenas aparentemente ele estava à beira da morte, mas não era nenhuma certeza que o L-Humano dele iria morrer, mas a gente sabe que o ele humano e o ele dm não vivem separados, a gente vê claramente que um fica fora de controle e o outro fica completamente fraco, não tem como o Steven viver sem a sua j Então mano, com certeza o vilão final, que é esse monstro que a gente vê na abertura, vai ter alguma coisa a ver com o Steven j e o Steven humano, ou só o Steven. Caramba, isso foi muito profundo, na verdade. Eu até pensei por um momento, assistindo esse episódio, que quando o Steven entrasse no corpo da White... Ele ia sair do controle e a White iria se transformar naquele monstro Ou então ele ia se transformar naquele monstro naquele momento Mas não foi isso que aconteceu Depois que o Steven tenta quebrar a pedra da White contra um pilar Ele sai do corpo da White e começa a correr e vai embora Mais uma vez recusando ajuda porque ele não viu ajuda em lugar nenhum Ele não viu ajuda com os humanos, não viu ajuda com as gems e não viu ajuda com as diamantes Pra onde será que ele vai agora? Agora realmente eu não faço ideia pra onde ele vai. Porque no último episódio a gente até tinha noção que, quando a gente viu a Sneak no caso, a gente tinha noção que o Steven ia pra Homeworld, até porque a gente já sabia os nomes dos episódios. Mas nesse caso, tá meio em aberto pra onde ele vai, quem sabe ele vai pra um planeta isolado, pra se conhecer ou algo do tipo, ou poder destruir a vontade das as coisas, e quem sabe essa vontade de destruir as coisas, porque a gente já viu que o Steven meio que se sente a vontade de destruir as coisas, né, lá com a Jasper e tal, e quem sabe essa vontade de destruir as coisas começa a crescer, e ele começa a se transformar naquele monstro destruidor de mundo, sei lá, que aparece lá na abertura. Cara, é sério, essa cena do Steven controlando a White como se fosse uma marionete foi muito pesada. Eu, no primeiro momento, vi como se ele estivesse controlando a White, mas depois de um tempo eu comecei a enxergar de outro jeito. Eu comecei a enxergar... O Steven humano controlando o Steven Jam isso foi muito complexo de se pensar E foi justamente por isso que eu vim trazer esse vídeo Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso O que é que realmente representou aquela série Lembrando que pra gente pensar nisso A gente tem que levar em consideração Todo o Steven Universo Future todos, todos esses 17 episódios Cara, esse episódio foi muito... Legal na minha opinião. Ainda tem uma coisa sobre ele que eu não comentei, que é sobre os experimentos da Yellow e tudo mais. Eu acho que daria um vídeo muito bom sobre isso no futuro, quem sabe depois que estiver o Universo Future acabar. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante e que deveria ser bem explorada. Esse episódio também teve várias referências Sempre que aparece a Spinel, tudo bem que ela só apareceu Do filme nesse episódio Mas sempre que a Spinel tá em cena Tem alguma referência legal, nesse episódio eu vi Muita referência ao Sonic, a ele Correndo, a ele virando Uma bola, a Spinel vira uma bola igual o Sonic e ela corre igual o Sonic em um momento Então, mano, é muito bom a Spinel, Eu gostei muito de ver ela nesse episódio E esse episódio eu achei muito legal porque também Mostrou um pouco de como está o meu Hoje, hoje em dia, que agora é uma democracia Aparentemente, que as coisas da era dois e era um viraram museu viraram história apesar de só se passarem dois anos e para as gems dois anos é praticamente nada né foi legal também a gente ver que aí ela está fazendo experimentos está querendo mudar a sua forma de pensar tudo bem que ainda não está muito bem certa como eu falei né a, no caso da blue também está assim ela ainda está fazendo tudo muito forçado ela não quer que as gems se sintam melhores por si mesmo ela só quer dar a sensação de felicidade para as gems uma coisa ainda que vai ser tratada eu espero mas que ainda não tá perfeita. E a White, né, que tá por aí, viajando por planetas e vendo James com, como a gente já falou, com pouca voz nas antigas eras e que agora tá tendo mais voz, tá sendo vista como verdadeiras James Cara, isso é muito legal, cara, olha só quanta coisa a gente viu em só um episódio, mano, foi muito bom isso. Eu particularmente gostei muito desse episódio Eu acho que foi o melhor da temporada até o momento E vamos ver o que os episódios finais Nos aguardam, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como eu falei foi bem rápido Eu só toquei o episódio aqui e comecei a falar Sobre ele, sobre o que eu lembrava e tal Se você gostou desse formato, fala aí nos comentários E fala o que vocês acham Que representou as coisas que eu trouxe aqui No vídeo pra gente falar, beleza? O que é que você achou Do Steven falando com ele mesmo No corpo da White? O que é que você achou Daquela parte dos experimentos da Yellow Que eu comentei? Eu não comentei exatamente como foi, mas eu comentei por cima como é que eu enxergo aquilo, como eu acho que tem uma coisa complexa por lá. E comenta também se você enxergou isso, da yellow e da blue representarem é, tipos de drogas, né? Drogas alucinógenas e drogas que mexem com o seu corpo físico, mano. Comenta isso aí também que eu vou achar muito interessante. Eu vou estar lendo os comentários de vocês e lembrando que eu não eu não sei quando é que esse vídeo vai estar saindo, mas pelo menos na segunda-feira vai ter live. Eu não sei se vai dar tempo de editar isso até segunda noite, mas teremos uma live se você está assistindo esse vídeo. Teremos uma live mais tarde pós crédito comentando sobre esse episódio. E vamos ver o que a gente tem a dizer ao vivo Vai ser bem legal, isso vai ter uma interação bem legal E lembrando que eu vou estar lendo os comentários aí de baixo, beleza? Se inscreva no canal se você não for inscrito Deixa o like se você gostou do vídeo pra apoiar E divulgar esse vídeo aí pelo YouTube afora E eu vejo vocês no próximo vídeo Na próxima live, um forte abraço a todos E até a próxima, tchau!